Strawberries, tudo bem com vocês? Como vocês estão vendo, olha que jogo que eu vim trazer de novo, que vocês amaram. E hoje tá aqui junto com a minha prima Gi pra jogar esse jogo super legal. Oi, gente, tudo bem? E hoje a gente vai jogar esse jogo aqui. Então agora eu vou jogar com ela, gente. Agora sim, eu tava tentando fazer um desafio. É 50 quilos, gente. Eu vou falando pra Gi, é quando que, tipo... Tem que ser gordo ou magro, tá? Porque eu não sei ler, gente. É verdade, ela ainda não sabe. É porque... Tá, cadê? Aqui. Ai, gente. É, agora. agora. Aqui, acho. Gente, eu não sei se vai dar. Eu acho que não. É, foi... Ah, foi bem! Foi? Consegui! Ai. Ganhei dinheiro, gente. Ah, pensei que é anúncio. Olha aqui, gente. Olha a medacinha, tudo status. Olha a medacinha, a gente aperta aqui em next. Olha aqui, gente. Bora. Tá, agora agir. Tá, a Gi tá no controle agora. E é 80 quilos, de, de 80 quilos é gordo, tá? Não? É bastante, bastantinho. Tipo, mais ou menos. Não, não é não, Gi. É só você apertar. Isso. Aí começa meu Deus, já Isso, tô... acho que assim já tá bom, Eu gente tava, não. Já tá bom, né? Aí já tá 100 quilos Não, aí Aí ela vai até morrer, quer ver? Dá pra morrer, não dava antes, mas agora dá Atualizou é. Ui, que legal, gente É Olha é. Não. Ai, gente, acho que foi 100 quilos Eu também acho, gente Foi muito Ah, foi bem, até Deu certo? É Nice body. É, é, gente, tudo mais bem isso. Sim, mas você foi bem, pelo menos Tá, gente, agora vamos Aqui sou eu Ah, isso aqui é o nível bônus, ó Bônus, nível bônus Tem que apertar de acordo com as, tipo, os negocinhos lá Tá, esse aqui combina com esse vestido aqui Tá me imitando Ó, tipo uma festa de bruxa Aí, gente, combinei, hein Olha que chique nerd. Tô chique. Eu tô ganhando, ó. Peraí, gente, eu vou mostrar pra vocês. Opa, peraí. aí ah, eu vou de alerquina. É, combinou, gente. Esse aqui é de festa. Tem que se vestir de acordo com o cenário. Ah, ela te imitou. É, tá me imitando. Ó, gente, de praia. Tá vendo, ó? De acordo com o cenário. Aí, ah, é, bem feito, perdeu. Aí, ó, gente. Olha, que chique. Bom, então, bora lá. E eu vou ganhar roupinha, gente, porque, ó, eu ganhei, calma aí que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu ganhei, ó, ó, eu vou ganhar essa roupinha, essa roupinha aqui, ó, porque eu tô com 7.125, e ela, ó, tá com 3.000, então ela perdeu, e eu ganhei, e é legal, Brasinha, tá, bora continuar, então, isso aqui é nível bônus, ganhei, olha aqui, gente, Olha a assim Vai lá, a Arrasa. 40 quilos. Gente, é mais ou menos. É, é mais ou menos. É tipo, não é... É magrinho, magrinho, magro. É magro? Uh -huh, não Opa. é magrinho, é magro. Magro isso, magro. Isso, acho que assim já tá bom. Ai. Assim. Não, assim é... Ai, muito... Ai não. Ai, não. Eu, assim. eu, eu não Ixi. consigo controlar. Leite. Eu não consigo controlar, gente. Assim, assim, assim. Aqui que assim. Ah. ah não. Pega brócolis, pega brócolis. Brócolis. Ih, ah, foi. Mais ou menos, acho que foi 60, gente, 60. Ih, perdeu, Gina, não foi muito bem. Ah, vou olhar pra ela. É mais ou menos, Nossa, se se se senta, gente. Se Ixi, perdeu, Gi, ela atingiu 80, era 40, ela atingiu o dobro. Mas tudo bem. Gente, é 100. 100, ó. É Nossa, bastante. olha a taquinha. Nossa, tem. olha a pilha, gente, isso aqui não tinha, sério, tá atualizando várias coisas. Mas várias <risos> coisas, ó. 100 quilos aqui. Gente. E também aqui não tinha isso aqui de roupa. Isso aqui é pra anúncio. Olha que legal. Tá, então vamos começar. Já vou pegar isso aqui. Meu Deus, <risos> gente. Olha isso. Ah, e olha. Isso aqui também atualizou, ó. Vou pegar isso aqui. E também, gente. É, atualizou também que se, tipo, você ficar muito gorda, você morre. Você cai, você perde. É muito legal. Já aconteceu isso comigo. Acho que um pouquinho menor, né? Tipo... Assim, gente, pronto. Com um sorvete e pronto, tá? É, assim tá bom. Ai, oh, meu Deus, será que ela Vamos vai ver... ganhar o dinheiro, gente? Ganhou! Foi quase, foi quase. quase. Acho que não vou ganhar. É, não ganhei. Ah, gente, mas eu fui bem. Nice body. Tá. Ai, Hoje, gente, aqui tira. Vai você. Tira. Mais umas três partidinhas cara Vai lá. Agora é 40. É mesmo daquele, Gi, é magro. Magro, tá? Magro. Sim, agora você, você vai com bem magrinho. Isso, pega o pepino. Pepino. Aí. Isso Não, agora tá muito magra Ixi, vai quebrar o vidro Ixi, vai quebrar o vidro Não, aí já deve estar tá uns 90 Pega o tomate, pega o tomate Tomate, tomate, isso Isso, isso to... Pepino, pepino, aqui Isso, isso, ah não, assim tá muito, gente Mas é pra ficar magra <risos> Ah, foi, parabéns G. Colocou ah, é, A gente ganhou, gente, foi 40 Muito bem, gente Tá passou do nível 70, hein? <risos> tá, gente, espera aí que tá bugado. Ô, gente, bugou aqui, mas eu tô entrando de novo, tá? E eu vou deixar o link desse jogo aqui na descrição. Não, o nome, né? Porque eu não sei o link. Eu vou tentar. Mas, ó, gente, é Ô, muito gente. legal. Gente... Fala aí. Quem quiser, a, a, a gente manda coração, a gente manda um salve também. Isso, a gente manda salve. Pode mandar aí, tipo, ai, manda salve pra mim, Rafa, manda salve pra mim, Gi. Eu falo, aí a gente manda, tá, pessoal? Isso aí. Fica salve Se vocês quiserem, a gente manda coração A gente isso fala aí. salve A gente isso. fala o nome da pessoa Isso Podem ficar tranquilos Isso Ah, isso aqui é o um nível bônus, gente Ai. Bônus Boa. Ó, 80 quilos Isso aqui tem, tem que ajustar Ó, gente, eu acho que é assim Aí as pessoas têm que gostar na cabine, ó Isso também atualizou, ó Aí elas gostaram Perfect fit 60, é um pouquinho menos Assim Boa Vamos ver, vamos ver, gente aí vocês estão gostando Aí tem a última Que é 35 Bem assim, ó Assim Tá bom Aê, Aê, foi bem, hein, gente Ó, pra mim Um joinha e todas essas roupas aqui Mas eu não vou conseguir ganhar, gente Porque, olha, é tudo com anúncio Que pena Mas eu acho que eu já tenho todas dessas É, eu já tenho todas, gente Eu acho que eu já tenho a de praia é, tenho todas. Ó, oh, gente, o importante é tipo... O quê? O, é tipo assim, gente, o importante não é ganhar o um inscrito, gente. É só, tipo, pra vocês se divertirem nesse canal. Não, mas é pra gente ganhar inscrito, sim. É, mas também a gente se É, é sim. 20. É, mas... Mas é sim, Ah, eu esqueci de falar. Deixe seu chaber like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Porque é a gente mesmo. bateu 30 inscritos. Tem que se inscrever sim, a gente falou errado, tá, gente? Mas também uh, o intuito também é se divertir e se inscrever também. É, eu e deixar o strawberry like. Desculpa. Tá, eu fui pra você aqui, mas eu fui Me meio... Me confundi ruim. minha cabeça. Tá, você. Me confundi minha você cabeça. Senta. Esse aí é, é, é um pouquinho gordinha. Um Só um pouquinho? Gordo. Não, é um pouco gordo. É gordo mesmo, é gordo. gordo. gordo. É gordo. Yes. Gente do céu, olha isso! Você caiu. Ah, você é que eu ia pegar. pegar você eu... podia pegar aquele leite, né, Gi? Tá bom, então agora sou eu. Quem perde, vai. Tá, então bora. Quem ganha também. Ainda bem, gente, porque eu nem sabia como é. é que... Agora também é o mesma, gente. 60. Vamos lá, engordar um pouquinho, mas é só no jogo, tá, gente? Não pode ir na vida real. Sim. Olha, os dois são opção um boa. Tá bom, então vou escolher treino. Pode escolher qualquer um. Vou pegar aqui um pouco de leite, gente. Mas leite, acho que faz bem. Então não sei o que é aquilo. Acho que deve ser coca. Sei lá, gente. Deixa eu pegar aqui. Ah, acho que foi muito magra. Eu também, gente. Ixi. Vamos ver. Olha, foi muito bem. Eu ganhei. Ganhei, gente. Aqui, ó. Fui bem. Não foi quase, tipo. Foi 55, na verdade. Oi, gente. Isso, agora o seu é. Pera, deixa eu ver. Ah. É 30. 30, vai lá. Como que é 30? 30 é magra. Magra? 30 é magro. Muito? Tipo, Uhum. Tipo eu Tipo eu Tipo eu, É, que você. eu sou 30 Ai 30 quilos <risos> Gente, 30 é mais ou menos, tá? Se vocês quiserem, podem comentar seu peso Que pra mim eu não vou reclamar nem nada, tá, gente? É só pra eu saber mesmo Porque é bem legal esse jogo Então eu quero saber E esqueci de falar, mas é, é de, não, não tô discriminando ninguém, tá, gente? É só conteúdo novo no canal Não é pra demonstrar ninguém que ninguém Sim. é assim, tá? É, ninguém assim É, foi Consegui, muito bem... consegui É, mais ou menos Eu, consegui Eu acho que ela. foi bem Ganhei Boa Tá Nível bônus Esse aqui é de festa, né, gente? Então bora com esse Festa Olha Ainda bem que ela tá te imitando, né? É, arrasou Eu sempre vou ganhar isso Ah, o nome dela é Cindy Hum, bonito Tá, é... Esse aqui C é de escritório, né, gente? É, verdade Ela tá te imitando Errou ela errou. Eu acertei. Ó aqui, gente. Mas andando pra ela também, né? Sim. Agora é de festa. Igual aquele, gente. Então vou deixar esse aqui também. Essas roupas são muito chiquinhas, né? Nossa, gente. Ela usou o mesmo vestido. É verdade. Agora ela me imitou. Ou ela sabia mesmo, gente. Porque ela tá muito fácil. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Eu ganhei, olha a minha docinha da, da, do, do escritório, né? É, da... gi, como você assistiu meu vídeo, vamos lá cantar. Olha minha docinha, tudo tats. Olha minha docinha, tuts. tats. Olha Ducinha. minha docinha, tudo tats. Olha a minha docinha, tuttus, tats. Que arraso. Tá bom, vai você. Ai, gente, eu tô com medo. 70 quilos. É gordo. gordo? É gordo? Muito? Não, não muito, é Gordo. Gordo. Gordo? É. Assim? Não, assim, menor. Isso. Acho assim? Que assim, ai. Não! Ai. É que é difícil, né, gente? É difícil tá. controlar. Pega o peso, pega o peso, pega o peso. Peso, Isso, dois? Malha. Ai. Ixi, agora. Pega um hambúrguer. Isso, pega e... outro cuidado. Calma. Não pega o pepino. Isso, pega esse. Ai, calma. Que que é. Ai, meu Deus, pega mais, pega mais, pega mais. Leite. Isso, acho leite. Que já tá, bom. Tá, bom, bom. tá bom. Peguei Ixi, leite. Foi mais, gente. É, eu acho também acho. Ai. É, nada mal, falou. Nossa pega. É, nada mal. Da Mais ou menos, ganhou 20%. Boa. Então, Olha bora Olha a madancinha. Olha a <risos> Oi, gente. Eu gosto muito de gravar com vocês. Eu também. E um salve para todos. Um, salve. E um coraçãozinha, quem quiser! Isso! Bom, a gente tá bugado aqui, então a gente vocês mandam, vai esperar um pouco. Vocês Tá, gente, bora conseguir voltar aqui, né? 90. Tá, esse aqui é bem gordo, gente. Bem. Pera. Ah, meu Deus. Ela pegou um negócio de ficar... Mas lembrando que é só no jogo, né, gente? Claro, claro. É só no jogo, gente. Ninguém precisa, tipo, fazer essas coisas. Isso aí, ó. Bastante brócolis. Eita, agora eu vou pro oh, Ó, gente, ó. Minhas comidas favoritas de, tipo, brócolis, essas coisas. Uhum. São de brócolis, é... É, um, alface Como eu alface uhum. Né, gente? Sim E também batata É, tipo os vegetais, né? Sim vamos, vamos falar aqui, os meus vegetais favoritos Eu vou desenhar aqui pra vocês Porque senão vai ficar muito parado aqui o jogo, tá, gente? Os meus vegetais favoritos Eu vou fazer aqui uma linha, ó Esse aqui são os meus E esse aqui é o da G, ó Vou fazer um g aqui e um R aqui de Rafaela e G. Tá, gente. Os meus são esses aqui. Pera aí, que eu vou ter que fazer de novo. Que eu fiz tudo errado aqui, gente. Ó. Eita! Eita, gente, Eita, gente. Tá? Aqui, gente, ó. é muito ah, legal gente. ficar desenhando pra vocês, é verdade. Os meus favoritos, meus vegetais, barra frutos, né? Essas coisas. Eu amo tomate. Tomate aqui, ó. Um D. Eu não consigo desenhar tomate, mas é isso aqui. Tomate. Uh, alface, é, pepino, brócolis, batata, cenoura, gente, eu amo cenoura, é muito bom. E agora as minhas frutas favoritas desse lado aqui. É, minhas frutas favoritas são morango. Olha que fofinho, agora ficou bonitinho até. Morango. Depois eu falo dos meus. Isso. E manga, gente, eu amo manga. A Gi também ama, né, Gi? Adoro. Tá bom, então fala aí o seu que eu tô desenhando. Ó. Eu adoro brócolis. Tá, peraí que eu vou desenhar aqui. Tá. Uma árvorezinha. Olha que bonitinho o brócolis da G. É, brócolis. brócolis. Primeiro fala os vegetais. Tá. As frutas ainda não. Aí ah, agora é Alface. Alface, peraí que eu vou desenhar. Alface aqui, ó. É, gente, qualquer jeito. Cenoura. Cenoura. Cenoura é fácil de desenhar assim, ó. Tomate. Tomate também. Pá, pá, pá, pá, pá. É. Pronto. E também, acho que tem mais alguma... Alguma coisa Um vegetal? Assim. Pepino? Pepino. Isso, pepino. É isso? E é, mais? eu acho que é isso. Tá bom, então. Agora, e quais as frutas favoritas? As frutas favoritas, eu gosto de todas. <risos> todas? Todas, menos mamão. Não é que eu não gosto de mamão, gente. É que eu tenho ânsia mamão, entendeu? Uhum. Por isso. Então, gosto de todas. Tá, gente, então ela gosta de todas, menos mamão. Bom, gente, então vamos finalizar aqui o vídeo com a última rodada da Gi. Peraí, que vem o inter... um comércio comercial aqui. Oi, gente. Bom, gente, agora é a Gi e é 40 quilogramas. Vai lá, Gi, É mais ou menos, tá? tá. Não, é, não é gordo, não. Não é gordo. Oi, tá. gente, é importante você, vocês comerem muitos vegetais. Isso. Não, G, é menos. Menos, é. pega menos, pega é. menos. Fica... Eu vou ah, pegar aqui. Pode, pode, pode. Pega, pega, tomate. Peguei. Peguei. só tomate. Não, bicicleta, bicicleta. Bicicleta. Bicicleta. bicicleta. bicicleta. Aê. E agora? Agora vai um pouquinho de hambúrguer. Vai. Ai, calma. Só pra vocês. Só? Não vai ficar muito mais magro. magro. Aí, tá bom. Peguei. Acho que foi, foi certinho, gente. Acho que foi. Eu também tô correndo gordinha. É, gente, foi um pouquinho a mais, mas foi bom. Bom corpo. Aê. Mas você ganhou um dinheiro, boa. Uhum. Então, vamos finalizar aqui, gente? Sim. Só mais com uma partida que eu não revisto, né? É muito legal esse jogo. Oh, gente, Acho que assim então. já tá bom. 35 quilograma, a gente acha que assim já tá bom. Pera aí, Gi, você já fala. Aqui, vamos ver. Então, gente, é muito bom. Não mas... gostaram? Como assim? Ixi. Nossa, gente, não gostaram. Pera aí, Gi. 85, acho que é assim. Gente, aê, gostaram. Você gostaram. aqui Gostaram. E tem o último, que é 45. É assim, gente. Isso. É muito importante a gente comer bastante fruta, vegetal... Isso, fala bem alto pra eles... É, nós... é muito bom a gente comer fruta, vegetal, Isso tudo cheio é de bom, mas a gente não pode comer muito doce, mesmo que é muito bom porque... É, né, as crianças adoram, mas... Se falar para as crianças, se, se as, as, os pais e as mães brigam com vocês, é por causa disso. É mesmo, você tem que comer vegetais, frutas, tipo, banana, maçã, é, um monte de coisa. E, e no, o importante, tipo, é a família de vocês, é a saúde de vocês, gente. É isso aí, gente. Então, ó, a gente termina o vídeo aqui, com essa pose aqui, ó fazer até uma setinha aqui. E o próximo vídeo que a gente vai gravar daqui a pouco é de troca de Adopt Me, gente. A gente vai trocar, né, Gi? Sim. Ó, oh, eu vou no celular da minha... É. Não, eu vou, eu vou jogar e eu vou deixar a Gita também jogar um pouco, é. tá, gente? E... Ó, então a gente vai terminar aqui com Olha minha docinha, tudo, tá? Olha a minha docinha, Tchau, -tá. gente, Tchau, gente! Obrigada aos 30 inscritos!